olá meu nome é Luiz cândido eutise bem vindo ao canal a verdade sobre disfunção erétil hoje vamos falar de exercícios que melhoram a circulação sanguínea responsável pela irrigação do pênis uma boa irrigação garante uma boa ereção além de exercícios específicos que também garantem a sustentação das suas ereções combatendo disfunção erétil e ejaculação precoce fique até o final e conheça todos esses truques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 Há algo que você mesmo consegue fazer e que garante bons resultados, fique até o final e veja como isso é possível. Para quem sofre de impotência sexual ou ejaculação precoce, é importante exercitar os músculos que dão sustentação para suas ereções e usar técnicas para evitar ejaculação precoce. Alguns exercícios na região genital e específicos para o pênis. Aumentam a saúde dessa área naturalmente, porque aumentam o fluxo sanguíneo, o que leva à melhoria da função sexual, tudo isso você entenderá conhecendo os exercícios que eu vou te mostrar. Mas a disfunção erétil, também abrange outros fatores e caso queira conhecer o método completo, natural e comprovado por milhares de homens, que afastaram de vez o fantasma da disfunção erétil. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, clica lá para conhecer esse método, ok? Vamos agora conhecer, exercícios e práticas que irão te ajudar com as ereções e evitar, disfunção erétil e ejaculação precoce. São vários, veja todos eles e depois decida qual vai implementar, mas o ideal é aderir a todos. Pois eles são simples e muito fáceis de fazer. Os melhores exercícios para iniciar uma boa circulação são os exercícios aeróbicos. Existem vários tipos de exercícios aeróbicos. Pular corda. Polichinelo. Dança natação, entre outros. Mas o mais indicado para começar é a caminhada. Médicos indicam para iniciantes caminhar de 30 minutos a 1 hora, em pelo menos 3 dias da semana. Agora vamos partir para exercícios específicos, que melhoram a circulação e dão força à área genital. Agachamentos, são fáceis de fazer e também exercitam os músculos pélvicos exercícios abdominais fortalecem a região pélvica e melhoram a força do quadril para a hora da pegada o potencial orgástico está relacionado à força e flexibilidade do quadril melhore suas relações com o fortalecimento dessa região veja outro exercício para força no quadril que garante o vai e vem deite com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão as mãos ao lado do corpo Erga o quadril, segure e depois volte à posição original, como na figura. Repita dez vezes, sempre contraindo o músculo que controla a urina. O terceiro exercício é o de Kergel, contraindo o músculo do PC. O melhor método para localizar os músculos do assoalho pélvico é parar seu fluxo de urina várias vezes no meio da micção. Importante, isso é só para localizar o músculo. O exercício não deve ser feito de bexiga cheia. Você deve contrair o PC sem contrair o abdômen, sem contrair os glúteos, sem apertar as pernas uma contra a outra, e sem trancar a respiração. Para executar os exercícios de queijo, aperte o músculo como se estivesse cortando a urina, segure por 5 segundos, então solte e relaxe. Repita 10 a 20 vezes, 2 ou 3 vezes por dia. Você irá sentir o músculo repuxando o pênis. Se não sentir logo de início é sinal que a musculatura está fraca e precisa ser trabalhada. Pode ser feito no carro, quando fecha o sinal, assistindo TV e até mesmo em pé em alguma fila de espera. Estudos comprovam que exercícios pélvicos ajudaram 40% dos homens com impotência a recuperar a função erétil normal. Eles também auxiliaram 33,5% dos homens a melhorar significativamente a função erétil. Exercício de força com o pênis ereto, pendure uma toalha e contraia o músculo, como se quisesse elevar o tecido. Faça três séries de dez repetições, três vezes por semana. O músculo forte e resistente, auxilia no fluxo sanguíneo e proporciona ereções mais firmes. Quando sua musculatura estiver desenvolvida, chega a hora de controlar a ejaculação, para que o ato sexual seja prazeroso e satisfatório. O exercício de respiração vai te ajudar com isso. Pois garante maior concentração de oxigênio, acalma e relaxa. Evitando ejaculação precoce. Realizar uma respiração correta, além de causar relaxamento de uma forma harmônica, faz com que o oxigênio chegue a toda a musculatura do corpo nas relações sexuais ou masturbação. Quando sentir que a excitação está ficando muito intensa, deixe o ar entrar bem devagar pela boca, enchendo o peito e abdômen, e solte também pela boca, ajudando todo o corpo a relaxar. Isso irá manter a ereção e retardar a ejaculação. O segundo exercício. É para diminuir sensibilidade. Alguns homens têm muita sensibilidade no pênis, o que favorece a ejaculação precoce. Massagear o órgão e a glande por alguns minutos durante o banho com um pano macio e molhado ajuda a controlar o estímulo, aumentando o tempo de ereção e evitando ejaculação precoce. Outro exercício indicado para a ejaculação precoce e para melhorar a circulação sanguínea no pênis. É simular os movimentos sexuais enquanto se masturba, interrompendo os estímulos quando aumentar a vontade de gozar, voltando a estimular o pênis assim que a vontade diminuir. Pratique isso na masturbação, e logo terá controle, nas relações sexuais. Bom, eu espero que você tenha gostado e entendido como fazer os exercícios. Mas caso ache tudo isso muito complicado, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Com um método, passo a passo, natural e comprovado que já ajudou milhares de homens a espantarem o fantasma da impotência. Sem medicamentos, sem cirurgias ou suplementos químicos. Um método que além de aumentar suas ereções, vai melhorar e muito sua saúde de maneira geral. Clica no link da descrição para conhecer e tirar suas conclusões, ok? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações.